Pra terminar o pé, a gente dá uns tapinhas, tá? Dá uns tapinhas, isso, vou fazer o cachorrinho feliz já, tá? Ela quer, ela quer o cachorrinho feliz, porque foi ela que me ensinou a fazer o cachorrinho feliz. <risos> é, isso, dá uns tapinhas, olha a minha mão, ó, escutem. Dói? Não. é gostoso? É bom, muito bom. Né? Tá? Então não é para desforrar no cliente as suas mãos aí, não é para bater para barulho. <risos> É para dar uns tapinhas só, beleza? E agora fazer o cachorrinho feliz. O que é o cachorrinho Tá? Fazer isso aqui, ó. você faz esse movimento com a sua mão, olha o que acontece com a ponta do dedão dela. Relaxa a perna. Ó, isso mexe a perna inteira dela. Tudo bem? Qual é a sensação? Muito boa. Muito boa, beleza. Qual é a sensação desse do pé esquerdo? O pé direito parece que eu nem tenho mais ele de é tão leve que está. E o esquerdo tá pesado. Tá? Então, sempre quando vocês terminarem a massagem um pé, você faz essa pergunta para o seu cliente. Qual é a sensação desse pé? O cliente vai falar, nossa, esse pé está uma beleza, até tá leve, etc. E tal. Aí você pergunta, e o pé esquerdo como que tá? Ah, meu pé esquerdo está pesado, está esquisito. Ele está querendo massagem? Sim! Isso! Então, você pergunta, você vai induzindo, conduzindo a terapia. O que, que você faz? Puxa a, a roupa do cliente. Troca o pano, o cobertorzinho de local, mantém esse pezinho aquecido, né? Puxa aqui, pede licença para o cliente, né? Pede licença. Se o cliente está de saia, você precisa ter um, um, algo para cobrir, para manter a privacidade do cliente.